Fala galera, beleza? Hoje eu trago pra vocês um novo token muito bacana chamado Tagaria. E ele tem um diferencial muito bacana que vocês vão ver, então vem comigo. Então basicamente estamos aqui no site do projeto, vou deixar o link aí embaixo pra vocês. Então tá aqui ó, Tagaria ou Tagaria, não sei como você chamaria. E olha só que bacana, já tem aqui um grande diferencial, são dois projetos em um token. Então com um token você tá exposto em dois projetos, né? Você tá com um investimento ali diversificado com apenas um token. Isso é muito inovador. E basicamente então... Pode ser chamado de TAT, né? Então, com TAT, transformando a forma como você compra, incorporando criptomoeda em seu dia a dia. É uma técnica tagária, que é o maior shopping de e-commerce que vai ser lançado em breve. Então, não perca essa oportunidade de se tornar um investidor antecipado. Então, se você quer um token aí para estar tá investindo no mercado de e-commerce, de criptomoedas, você pode estar tá com esse projeto, se assim você decidir, ok? E aqui a gente já vê, basicamente, alguns pontos do projeto. Então, um, loja online. Dois, lojas reais. Três, coleção de NFTs. 4, partilha de lucros, ou seja, divisão, distribuição de lucros 5, projeto de metaverso e 6, blockchain em breve então já é uma coisa muito bacana também, vários nichos legais loja online, é, loja né, de e-commerce, seria lojas reais então eles querem aumentar isso para trazer para o mundo real, para o mundo físico coleção NFT, vocês sabem que eu gosto bastante divisão de lucros, né, seriam como se fosse dividendos, né, renda passiva projeto de metaverso que também está em alta e a blockchain em si então cara, o projeto tem bastante partes interessantes e aqui já tem a loja online deles. Vocês podem ver que tá falando que we are coming soon, ou seja, em breve eles estão chegando. 85 dias, não é tão em breve, mas é um tempo aí de uns 3 meses praticamente para você poder entrar no projeto. Então, assim, galera, a gente não tem garantia nenhuma, né, do que vai acontecer no projeto, mas assim, você tem 3 meses para poder estar tá analisando e enfim, vai chegar o projeto em 3 meses, né, a loja, pelo menos a parte da loja, né? O token já chegou, mas a parte da loja vai chegar. Bom, aqui eles são um pouquinho do valor global deles, onde eles atendem todas as suas necessidades de compra. Então eles visam construir o maior shopping online, que é o que a gente vai ver lá, né, que vai chegar ainda, e offline, e descentralizar totalmente de forma segura e descentralizada, alimentada pela blockchain. Então o TAT, que é o token oficial do ecossistema Tagaria Token, vai ser usado como meio de troca dentro dos shoppings globais de moedas de comércio eletrônico. Então vai ter compartilhamento do lucro, que a gente já viu, o meio de pagamento, que vai ser a cripto deles, seu dinheiro vai ser a moeda digital, e com essa moeda digital é os seus recursos aí, ok? Aqui falar novamente, né, da divisão de lucros, que são os dividendos, o LP bloqueado, armazenamento do metaverso, coleção de NFT, isso aqui eu gosto muito, lojas físicas e blockchain, tá? Aqui a gente tem agora o roteiro onde por enquanto foi o lançamento do site, então ainda tá bem no projeto, a gente pode ver. É um ponto de atenção isso aqui que você tem que estudar? É, né? Todo projeto, cara, estuda, olha mais a fundo, porque tá muito no começo aqui, né? Então aumenta o risco, mas ao mesmo tempo é mais potencial, tá? Então ainda vai ter alguns pontos pelo jeito, como auditoria do contrato, venda privada, mas apesar que já tá na venda aqui na Pink Sale, mas enfim, ainda vai chegar algumas coisas, como o lançamento da Pancake, o Marketing, eu acho que eles já estão fazendo, listagem na CoinMarketCap, Cap, listagem na CoinGecko, os NFTs, enfim, algumas coisas aqui, ó, compartilhamento da Receita, depois mais Marketing, mais Listagem, né, Loja Real, mais Marketing, isso é legal, né, que eles estão querendo fazer bastante Marketing, expansão do roteiro e tudo mais. Aqui, os apoios é pela Pancake PancakeSwap, Pink Sale, 6 Scan, tá? Basicamente ela Aliexpress, achei isso muito interessante, e enfim. E aqui o principal, cara, se você quiser investir no projeto, lembrando que não é uma dica de investimento, mas se você quiser investir, já está aqui na Pink Sale. Então, a tagaria.tech visa construir o maior shopping online e offline, totalmente seguro e descentralizado, alimentado pela blockchain. Venda ao vivo está rolando, tá? Aqui vocês podem ter acesso ao site, Twitter, Facebook, Telegram, Instagram. Vou deixar tudo aí embaixo pra vocês. Tanto o link da Pink Sale, se você decidir investir, quanto as redes sociais. E aqui a gente vê algumas coisas, como fornecimento total vai ser de 200 milhões. Token da pré-venda, são 30 milhões. Liquidez, 25 milhões. O máximo que eles querem arrecadar são 200 BNB, tá? E a pré-venda, cara, tem termina em seis dias, ou seja, você tem praticamente uma semana, seis dias, quinze horas para estar tá decidindo. Então, vai com calma, não precisa ter pressa para investir, né? estuda bem o projeto, analisa, é, entra aqui nas redes sociais deles, tira dúvida, vê se tem ali posts explicando, conversa com a galera que já tá investindo, entenda bem, não invista sem entender. Depois que você entender, cara, aí se você decidir, você pode estar tá investindo no projeto. Mas achei um projeto legal, né? vamos dar uma analisada aqui, tem um gráfico que você pode ver também, e agora a gente pode ver um pouquinho das redes sociais. Então, por exemplo, Twitter, pode ver aqui o Twitter, né, 694 seguidores, aí você pode analisar, você pode ver aí o comentário da galera e tudo mais. Um que eu gosto de ver bastante também é o Telegram, né, 1700 membros então é legal, você tem bastante gente para interagir tirar dúvida, né. E é basicamente isso tá galera, então espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, tá, agora faz a sua parte tá tudo aí embaixo para você dar uma analisada, estudar o projeto, e aí se você vê que tem potencial você pode estar fazendo o seu investimento aí tá, mas é um projeto assim, que tem alguns pontos legais, alguns pontos que você tem que estudar e aí você faz a decisão, pode sim é, ter uma valorização o projeto, depende de como os desenvolvedores vão fazer aí, tá? Mas é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tamo junto.